Torça em poucas, mas é pelo mano. Você vai perder. Você sabe por quê? Porque não faz RAP. Me diz o que vai acontecer. Tá vendo essa vergonha voando? Cê pegou ela pra você? Vou Acaba de apanhar. Chegou a minha vez de Te tentar Sabe por quê? Porque cê não sabe rimar. Quando o DJ botar o um boom rap, você vai travar. Pô.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 Aê salsa, -sa -sa -sa salsa, salve brinquedo. Agora eu, se tão salso, você vai ver que agora minha cara vai para pisar em calço. Você não entendeu, meu parceiro, que eu caminho nesse mar de lava, nada temo, eu ando descalço e cê acha que você é mas não me dá medo, me aponto o dedo, vem pra cá com o um, burro um, um, um brinquedo, mas agora eu te falo que o que te faltou foi o E pistil, cê é brinquedo meu nome embaixo do pé. Falou de mar de lava, agora eu assemelho. Realmente foi na lava que descoroi o cabelo. Aê, você sabe que eu já te explico, vai ver o meu Mano claro que agora cê paga rico Falou de pé, o freestyle tá estreito Te chuto da batalha, já cheguei com o pé direito É hoje, é você tá ligado, mano Você perde, isso é onde É onde, da geração 2022 De Twitter, rima com emoji Não tá entendendo nada, você não é verdadeiro aí com cor, então encontrei com meu dinheiro Aê, oh. rima de Twitter Sabinei, agora no freestyle eu sigo nas sessões Já que é rima de Twitter, tá vendo o freestyle eu sou de geração de trend que não fala nada, é só ter que news, por isso que eu não deixo ao acaso. Com a tua vida agora acabo, você é rima de Twitter, brinquedo passou vergonha, Tem o caso? Esse é o MC de TikTok, Tá ligado mano que eu sigo vacilão Esse é o cara do TikTok, Tá vindo alguém bater na casa dele Ele vai chamar o irmão Nem fez sentido Por isso que pra mim você é chato, é bruxado e é fugido Irma de TikTok, Tok, cê tá indo veneno Eu te mato e te assassino Que eu sou porra louca mesmo Eu louca mesmo do lado, que eu já vou Só que é Tik Escuta a TikTok, base, cê faz o um passinho Enquanto eu passo de fase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 Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pode falar que ódio eu tive, mas eu tive que aprender Que ódio é o demônio que tá dentro do coração, que tem que conter Então não vou deixar ele sair Porque não é do ódio que eu preciso o que eu preciso é simplesmente manter meu equilíbrio Mas também tem ódio escondido atrás desse sorriso Mas boa é pra você, não quer dizer que meu sorriso é fácil, não então, hoje em dia, manter um sorriso Não é nada fácil, mas ser tá solado. Até porque, meu mano, posso te dizer que aqui eu sou sagaz Ódio, já foi o tempo do ódio Hoje eu te ganho e fico, machado É não fácil falar isso, mas você sabe, né, meu amigo Então mantenha um ódio no seu coração não você estiver sendo oprimido Quando o cara estiver fazendo o que quiser com você Mas se eu vou na fé, se tiver me oprimindo Eu vou ser ódio, até plantar do meu pé Você entendeu como que é? Mas você sabe que eu só quero o café Eu também já plantei ódio, mas hoje em dia eu só temer minha fé. Semeio minha fé, só que eu sou prático Eles sentam me oprimir, eu tô vivo, você seja, eu sigo intacto Não quer dizer que eu não tenho ódio, até porque meu manel é um improvisado Eles tá achando que vou oprimir pra sempre, mas o que é deles é tá muito bem guardado. Você tá intacto, mas você sabe que eu tô na cidade Desculpa te falar, mas não é todo mano que tem essa capacidade Você tá intacto, você sabe que eu sou fritaleiro Não tô rimando pra quem tá intacto, não tô rimando pra quem sente sair inteiro. Eu sei disso, essa que é minha conduta Eu sei que nem todo mundo tá intacto Por isso sou exemplo pra ter essa postura. Por isso que eu falo pros outros, meu mano Esse que é o um improvisado, eles podem falar muita merda Mas tá suave, o que é nosso também já tá bem preservado Tá bem preservado, eu sei Que tá bem guardado aqui Pois sabe que eu sou rei E cê sabe que eu sobrevivi Mas cê não entendeu Pois cê sabe que agora não mira. Você cê sabe que é tudo nosso E se tá guardado, sabe, ninguém tira ah. Não gosto muito da ideia de rei explico pro meu camarada Porque todo mundo conhece a dinastia, a dinastia também acaba É por isso que agora eu não vou ser rei nem vou ser imperador Sou diferente, vi debaixo da pele e você você vou ser Eu também de debaixo, mas sabe, eu sou um MC Quando acaba a dinastia, nascem vários dinastias. Ei, cê entendeu como quer? É? Por isso que eu vou na Fels Também não gosto dessa vida de trono, mas eu sou da realeza, minha mulher Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Eu sou do rap, tô fazendo rima Você não entende que você não adora Ele tá falando até em ficar Quantas vezes eu não fiquei de fora Só que na rima não se apavora Passa o freestyle é esse é meu legado Fico de fora, mas nós apavora Quando eu tô no palco, eles ficam impressionados Essa aqui é a elevada. Cê tá ligado, eu não paro, não corre O quesito rima parte pra cima que você mata ou você morre agora ah! então, tá ligado, parceiro, você não meu na minha frente A primeira impressão é que fica Destrui semana passada Aqui novamente, você tá querendo desmerecer o toque do quebrada. Infelizmente, eu não vou te zoar, porque sem qualquer sua caminhada, então do rap chega aqui faz a rima. Infelizmente, você vai se foder. Eu também já não rimei, vencer Cê não percebeu a plateia, importa muito mais que você. E eu tava embaixo gritando e sonhando com isso. Por isso, que quando eu tô aqui, eu é um rap, minha homem e meu compromisso. Não, não quero essa é importância. E eu vou um perigo, nunca olhei pro meu próprio umbigo E que diria pros meus inimigos Cê tá ligado que você tá aqui, só que não fez valer sua caminhada Parabéns Billy por você tá aqui, eu tô aqui desde essa temporada Você tá aqui é temporada, por isso agora cê arrumou briga O do Rap MC de Volcatrua, ele quer é me causar intriga Com certeza tu olhou pro pobre umbigo, ele causou intriga Que pra você nunca faltou nada, nunca faltou fome pra tem e me a fadiga, o um rei na barriga, Quem tinha minha mãe, você tá é ligado Eu faço rima e não se sai, tenho frieza no te o rei na barriga Eu dei um castelo e minha filha princesa Você pode ter o que você quiser Por isso agora eu vou te falar Uma parada que o do rap veio até aqui Mas não veio interpretar Agora eu entendi, de do rap ninguém denominou A mãe dele tinha um rei na barriga Tudo que você nem tava acertou tudo eu ordeio. isso é verdade, o conhecimento Nunca vou passar vontade de fome E muito menos no meu argumento Se eu faço meu freestyle, na rima arregaça Minha mãe já me ensinou o conselho de casa, à praça Eu nunca vou passar fome, você não entendeu Pisando no meu cipalco, parceiros, esse fodeu uh -huh. Você hum, pode até deixar sua rúbrica Você hum, não entendeu, eu não sou o Luan Santana Na verdade a minha rima é lúdica E vão viver de e de tênis, Meu nome é a casal da Davama Verdade, mano, eu te admiro Você tá sugando a minha vontade Parecendo até um vampiro você pode ser inteligente, mas não é o 50 Cent Cê não tem a cor nem levou nove tiros oh, Eu não eu não sou vampiro porque eu nunca sou o um Mas se quer saber, eu também rimo bem Admirado por vários, eu sou igual Eminem Admirado por vários, igual Eminem Só que você nunca fez um freestyle do 8-mile Já eu prefiro ser um artista brasileiro Tipo o MC Smith que chega e anima o baile oh, É, só que você vai Ele quer falar, é sério que minha quadrilha tipo funk brasileiro. Eu sou uma estrela que brilha. Oh, oh. Uma estrela que brilha, para, se anule. Eu não sou machina e eu sou Jarrule. Então, não adianta fazer disso pra mim, porque eu vou reescrever e vai transcrever seu filho. Não vai me transcrever, esse é rock'n'roll. Você escreve no beat, eu sou o J-Col. Por isso que agora a minha eu sou da inspiração, troll, coruja! Não, pelo contrário, acabo com a sua vida. Sou coruja, mas pelo menos aluno do MC. Eu nunca vou ser aluno de gringo. Eu sou brasileiro, com martelo cruzado na frente, ao jingo. Ganha batalha, só vai fazer você melhorar a sua essência. E você tá bonito, faz a pose, não melhora a sua aparência. O que melhora a sua aparência? É a sua mentalidade, eu percebi que você tá sujo, sim de mentira e não de verdade. Eu tô sujo, eu me limpo, você tá ligado que eu não me incomodo, não sou um dragão de incomodo. Hoje minha pose vai ser a do rodo. Só que você tá ligado, eu faço mensalha de improvisação. Fica quietinho, carretinho que hoje. Você conhece o chão. Sabe que cê é dita, moda, minha rima é mais foda. E eu sou o negro que incomoda Cê tá me entendendo, parceiro? É desse jeito que eu passo por cima Você tá ligado, você é um arrombado Bata no flow, na tag, nem na rima Só que você tá ligado, eu faço vista ali. meu parça vai conhecer o PC Só que você não é o ladrão A branca é mais preta do que você Só que você Hoje você conhece o Nego mas Nego Só quando você se tira tapiru Não, quase por cima. você Tá ligado que eu sou franco? Lá atrás você é você, porque eu não gosto de chocolates brancos Você tá me entendendo? Ou eu preciso desenhar pra você viver? Ah, Você tá perdendo? Eu vi na sua cara que você vai tremer Não gosta de chocolate branco Sabe, né, tudo é que eu já concedo Só que o set é diferente Hoje você conhece o diamante negro oh! Tá ligado? Eu te mordo e te machico, cê derrete igual sou flare! Igual sou cê sabe que eu sou jeito mole, mas minha rima é bem diferente porque eu peguei Fone, sabe por quê? que, eu faço meu freestyle parceiro Rima é improvisada, pode fumar com chocolate A rima é doce, a pizza é salgada Já que o papo é chocolate, de verdade da Sua rima acaba, olha a truta que o bagulho é louco E junto com o set eu brinda as taça Só que é diferente meu truta, eu brinda as taça Hoje o set tem ouro branco, enquanto você só dança valsa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 É nóis, falou, Rimas Fologade aqui.